O Fórum Alternativo Mundial da Água é um espaço público de discussão, principalmente em defesa da água como um bem público e não apenas como mercadoria. A, a, a realização do Fórum Mundial da Água no Brasil, ele deixou uma lacuna porque trata a água apenas como mercadoria e é produzido pelas grandes empresas de, que têm interesse na privatização da água de modo que a sociedade civil, os movimentos sociais se reuniram e construíram o Fórum Alternativo Mundial da Água, do qual participa, participará a Defensoria Pública, a eh, Defensoria del Pueblo da Argentina também. A nossa perspectiva é que se discuta principalmente governabilidade da água, governança da água, gestão participativa, como podemos ampliar a participação social nas decisões que dizem respeito à proteção da água. Entendemos que a água, como um bem público, ela deve ser gerida, deve ser trabalhada com um alto índice de participação social para garantir que as questões da água estejam diretamente ligadas, a, a, a, a, que a sociedade tenha acesso à água e, principalmente, que a sociedade possa ter acesso permanente à água aí dentro de uma visão de sustentabilidade ambiental.